É como diz você, eles querem pegar pela rédea, ou seja, eles vão, tira um pouquinho, tira mais um pouquinho, tira mais um pouquinho, daqui a pouco a gente está amordaçado, e é o, é, o, é, é o prazer deles, é o papel deles é fazer isso, é destruir, é, é acabar com tudo, e só para eles tem que ter os privilégios, igual a gente vê aí, é só quem acompanha a internet algumas coisas, vocês veem verem, aí os políticos, que eu não vou citar nome que eu quero saber que políticos que se lasque, cambada de arrombado, mas você vê eles descendo além aí, botando a gente para ficar amordaçado, ajoelhado aqui aos pés deles, e eles lá, vivendo luxando, do bom e do melhor, e aí a, a conversinha fica em casa, não que eu seja contra, eu não sou contra não, temos sim que respeitar, é uma coisa séria que está acontecendo, só que enquanto eles estão amordaçando, escravizando a gente aquela escravizão moderna, que a gente sabe qual é o papel deles, que é isso, que eles querem fazer, eles estão lá, estão lá, só vivendo, aproveitando, curtindo e nos roubando, agora quem, querem roubar até, até esse nosso direito, o direito de ir e vir também a gente não pode ter mais não, quantos trabalhadores aí, que, outro detalhe, quantos trabalhadores aí, coitado, que estão fechando as portas, e quando eles fecham as portas, essas pequenas empresas, vou falar de algumas empresas aqui em Serra Talhada, que tem que, que fechar quando fecha são 10, 15 funcionários, eu vou falar de uma situação aqui que ele me pediu até pelo amor de Deus, vou até falar sobre ele agora, restaurante Catulé, lá se eu não me engano são 16 funcionários, ou seja, 16 famílias, que está prestes a ficar desempregado, ele, a esposa dele, a família dele vai ficar desempregada, e mais 16 famílias, em breve se não, se não voltar a trabalhar, porque está quase fechando o comércio dele, porque ele não tem condição de bancar aluguel e salário dos funcionários, com a, a, o estabelecimento dele fechado. Então, vou até pedir para vocês, em vez de comprar em grandes redes, compra no, compra no mercado pequeno, compra nessas coisinhas pequenas, vamos ajudar o pobre, vamos ajudar quem precisa, porque os grandes não precisam não, os grandes têm condição de ficar um ano em casa, e o pequeno? O pequeno não tem condição não, não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas é um desabafo, e é verdade o que eu estou falando. Restaurante Cato Le... Porque ele está trabalhando de portas fechadas, acho que é delivery, né? Delivery. Porque não pode trabalhar de porta aberta, e está prestes a fechar. E muita gente sabe do que eu estou falando, em todas as cidades aí, eu vi essa semana também um restaurante, não vou lembrar o nome, na Paraíba, se eu não me engano, em João Pessoa. O cara apelando, pedindo desesperado, que está prestes a fechar o restaurante dele também. Enfim, é difícil, a gente está tá complicado essa situação para o, o pobre. Agora, o que está que acontecendo? Ninguém, ninguém está pedindo nada a vocês que tem, a vocês empresários que tem, ninguém está pedindo nada a vocês, está pedindo sabe o quê? a oportunidade e o espaço para trabalhar aí, esse grande governador aqui, é que pode ser a boba do rato, viu? esse daí, esse, eu estou falando para esses, eles, esse, esse, esses, esses, esses que estão no poder estou falando para ele, e se fosse outros que tivessem no poder dele, eu dizia também a mesma coisa esse mole de fila da puta, devia fazer sabe o quê? procurar ajudar a pobreza, que vocês que onde é para chegar e é onde vocês estão vocês precisam de todos, de todos os pobres sim. de todos os pobres, vocês precisam do voto aí quando é depois que cai lá no poder aí bota para lascar, mas, só porque mas que... vocês vão ser arrombados também mas sabe porque... que? os pobres estão tudo passado na peneira fina e na grossa tá certo? é bom que não vote para vocês que é rebanho de fila da puta que é para vocês pagarem com a mesma moeda que é para vocês aprender. o que quer que tem a ver com um o povo trabalhar porque se ele um restaurante diz, ah. se ele bota a comida para para, para vender está servindo porque se ele é não cabe comprar lá no, no lá na, no, no, no, no, no final do, do, da rua da cidade compra no terreno de casa está dando ganho para aqueles para aqueles mais fracos para muita família para todos para e quando acabar não é para fechar agora cada que vocês fecham posto de gasolina que dá uma renda boa a gasolina é aumentando e vocês comendo vocês governador comendo comendo o, a, a renda da gasolina, imposto de carro, multa, IPVA, tudo. Ah, quando vocês morrer, rebanho de miserável, vocês não vão levar nada não, vocês vão deixar ele aqui. E vão pro é inferno a da... vovó e E vovô... vão, e vão por, tudo para inferno, e eu vou mandar mas vou ligar para vovô que é para tomar de conta de vocês lá, meter um ferrão quente no espinhaço, uma alavanca quente. Para atravessar de um lado para outro, é banho de fila da puta. Mas é difícil, eu estou rindo Oxi. aqui, mas a situação é séria, galera, é séria. Então, quem puder ajudar o, o, os, os pequenos comércios da nossa cidade, todas vocês aí, de cada cidade de vocês, ajuda o pequeno comerciante, porque se ele fechar, fica ruim. Porque automaticamente, automaticamente, quando ele fecha, são duas, três, dez, vinte famílias desempregadas, que provavelmente vão passar fome ou necessidade. Então, vamos ajudar, vamos se unir. Contra essa coja desmiserável, enfim, eu não tenho. Não aí onde prostitui, a prostituição vai tomar de conta, porque o cabra não pode trabalhar. O, o pai não, não, não, não pode trabalhar, não pode arranjar um emprego para o filho. Ó, eu vou trabalhar, estou fazendo pelado, você vai falar, não, o, o maneiro. Não pode, é para todo mundo ficar quieto. Morrer é difícil. Morrer sentado. Agora, comprando o ódio de quem De um e desse modo de fila da puta, tudo cruzeteiro real aí, pronto, a prostituição vai tomar de conta aí quando for mais tarde, tá, tá dando trabalho aí pronto, aí vocês vão jogar Bo botar policial para trabalhar vão fazer muito mais pior, que aí enfim eles não vão dar de conta, porque pega bem cedo prende de trás, vocês só aí então vão, puta que pariu, então abre, deixa se lascar quem for para morrer, morra quem for para escapar, escape agora todo mundo trabalhando se lasquem aí do jeito que quiser Agora não de é vocês. Se não morrer pois... da doença, se, se, se travar, igual não travar não travando, não, não morre da doença, mas vai morrer de fome. Morre oh, de fome. Vai morrer de é fome. Pior. Vai virar um caos. Vai, vai virar pior. um caos. Porque eu quero saber o seguinte, quem de vocês aí que aguenta ver um filho passar fome? Que eu não aguento. Oxi. Eu não aguento, eu não vou ver, ver, aguentar um filho. Eu não estou falando, não, graças a Deus eu tenho minha condição. Eu estou fazendo esse apelido, não é por mim, não. Não me entenda como arrogante, porque tudo que eu falo aqui, a Charles é arrogante. Não, não é, não é arrogância. Estou falando, e eu estou falando uma situação. Visando aquele lugarzinho onde eu saí dele. Eu vivi aquela situação lá. Hoje eu vivo numa situação favorável. Mas se eu tiver que voltar para lá, eu vou voltar. Mas vou voltar com dignidade. Mas muitos desses que estão lá embaixo, quem é que vai aguentar ver um filho passando fome? Aí, onde vai criar o caos é o que ele acabou de falar aqui. Vai ter roubo, vai ter... Enfim. E aí, como é que vai ser resolvido? Então, se não morrer da doença, vai morrer de fome, vai morrer porque vai roubar, matar, sei lá, vai fazer o quê? Porra, vamos botar a mão na consciência, gente. Vamos botar a mão na consciência, tá mais do que na hora, né? E é o que a gente acabou de falar: que Tiringa falou uma palavra sábia de um cara ignorante, mas ignorante de conhecimento. Mas ele é um velho sábio, que ele falou agora há pouco aqui, que a gente é, é, é, é burro, que o, o burro que ele fala é, é, é ignorante de inteligência. Mas a gente não é burro não, está passado na peneira. A gente sabe qual é o papel de vocês. É escravizar todo mundo que é uma escravizão moderna. É pior do que a escravizão antigamente, que era no chicote. Hoje é uma escravizão moderna. Tem que tirar o pobre, tem que o pobre cada vez ficar mais pobre. Para vocês é isso. Estudo, por exemplo. Vocês não querem que a gente tenha estudo? Vocês não querem, porque se quisesse vocês davam isso tudo para gente. Para o pobre, para o menos favorecido, vocês davam. Mas para vocês não é interessante, porque se a gente ficar inteligente, se a gente tiver entendimento das coisas, vocês sabem que vocês tudo vão se arrombar. Que é o que já está acontecendo agora. E vai piorar cada vez mais para vocês. O povo não está burro, não, tá, não é cego mais não, viu? É passado na peneira, como ele disse aqui. Vocês sabem o que é passado na peneira, né? Passado na peneira é aquele é, foi refinado. Eu já estou inteirado, eu estou pronto, tá? Então, toma cuidado vocês aí, cambada de fila da puta ó oh, vamos vamos vamos vamos falar o que interessa chega de falar coisa ruim, vamos falar tiringa é de R doou 10 euros seis reais um abraço povo aqui na Alemanha ama vocês diga a tiringa que tenho dois brincos e um brinde de na e um e um brinde de nariz para colocar nele, ele falou que tem dois brincos e um negocinho de nariz, aquele piercing lá. Faz ó. o seguinte doido, que para tu dar uma vi... eu não vou aí, para tu dar uma viagem aqui fica muito dependioso, então tu bota e coloca esses dois brincos, nem teu pai, e esse brinco de nariz, tu bota nem teu pai também, porque aí fica tudo em um uma área só. E você sempre fica vendo, tá certo? Faça isso por favor, fila da puta. Não, mas vai calma. Porra. É, porque não deixa de ser safado.